Olá pessoal, meu nome é João Paulo Ribeiro, eu sou o fundador da green Biofábrica. A Agrim é uma empresa que produz proteína de inseto para consumo animal, insumo para formulação de rações de frango, poedeiras, piscicultura, suinocultura e também pets. Nós estamos na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Quem nos atende é o escritório do Sebrae Botucatu. Nós conhecemos o Sebrae através do Empretec Rural, que foi uma novidade no mercado falando sobre empreendimento no agro. Tivemos a oportunidade de estabelecer essa parceria com o SEBRAE, é, que já possibilitou a gente ir para a Expo Meet. E hoje estamos aqui na AgriShow, tendo o prazer de participar junto com essa instituição que promove o desenvolvimento sustentável de empresas, pequenas empresas, startups. Está sendo muito interessante a presença nossa aqui. Diversos contatos, network, estabelecidos é, na AgriShow, que é o maior evento do agronegócio no Brasil. Então, muito obrigado. É, espero que, que vocês possam é, entrar em contato com o SEBRAE, é, estabelecer uma parceria com eles e também ter oportunidades que a Green está tendo.